Fala, fala, galerinha. E aí, é só... Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer aqui opções de livros para diferentes tipos de casais. A gente sabe que o Dia dos Namorados está aí, chegando. E a gente sabe também que existem diferentes tipos de casais. E a gente resolveu trazer aqui algumas opções de livros que encaixam, ou não, né, a gente achou que encaixava, mais ou menos, com alguns desses casais. Lembrando que não obrigatoriamente esses casais precisam conter na história, mas a gente achou que seria legal que os casais, né, pudessem ler esses livros ao mesmo tempo. Tipo um body read de casais. Ah, dava certo <risos> E o primeiro casal é um casal que o nome Por si só já diz tudo, né? Que é o casal Meloso Qual seria um livro pra esse casal? Eu pensei em A Geografia de Nós Dois Acho que é porque é muito fã de juvenil, ele é Aquela coisa, né? Adolescente. E assim, coincidentemente, tem um casal meloso no livro. Acho que é foi essa vibe que me levou a pensar nisso. Mas eu acho que pra quem gosta de ser de história revinha, eu acho que é um, uma boa pedida. O próximo casal que a gente escolheu foi um casal nerd. Que eu acho que eu também nem preciso explicar o que é, né? É, Porque, enfim. O nerd é um casal nerd. Ah. E pra isso, é um livro que ia ser muito bacana pra esse casal ler. Inclusive, uma lição linda de 2001. Um Odisseia no Espaço, que vem dentro de uma caixinha maravilhosa. E o livro é Ei. todo preto. É bonitão, viu Que tem referência com preto. o filme, no caso. Que tem referência com o filme. Ah, a diagramação é ótima, uma edição maravilhosa. A Aleph está de parabéns. E esse vai ser o livro aqui, viu? Pode comprar. O link está aqui no box de descrição. <risos> o próximo é para aquele casal que gosta de uma aventura. Um negócio assim, bem... Aventureiro, Casal Aventureiro, é o que você acha? Casal Aventureiro eu acho que é a trilogia Leviathan, que está aqui nas minhas mãos, nas minhas mãos caindo tudo. Essa trilogia aqui que é Aventura Pura, o quê? É? <risos> Essa aqui é uma trilogia do gênero steampunk, que é tipo, é como se fosse no passado, mas com tecnologia mais avançada. Tem muita aventura aqui, os personagens são muito cativantes, tem animais geneticamente modificados, que servem como naves. E tipo, é muito bacana, é uma recomendação muito legal. E o próximo casal dessa lista aqui é aquele casal que tá tranquilo na vida. É um casal de boas. Simon vai estar assistindo o Moçapim, que é uma história também super boinha. E o que eu tenho que falar sobre Simon? Sabe aquele livro que você lê e você tem uma empatia com o personagem e você fica... Ai, gente. Que coisa. Sabe você ficar fica bem mesmo. quando você termina o livro? Sabe, é uma história leve. Assim, tem uma tretinha ali, aqui, né? Porque tem que ter. Mas no final das contas é uma coisa bem amorzinha, assim. Ai, gostando desse livro. E o último um casal aqui dessa lista que a gente trouxe é um casal misterioso, ó. aquele casal que gosta de umas tretas encobertas, Eu né? quero saber como a gente não iria pensar nesse livro. Eu não sei como não iria. Mas a gente pensou em Os Reis da Hiena. Minha gente, a gente já falou desse livro aqui, algumas vezes, tem vídeo sobre ele e tal, mas é um livro nacional, muito bem escrito, meu Deus do céu. Gustavo Ávila tá arrasa. Arrasou, arrasou. E, e, minha gente, aqui é plot twist, atrás de plot twist e você fica louco. Então, ó, se o um casal gosta, né, de uma coisa assim, Sim. Um mistério, mas uma coisa... Um thriller ali, um negócio... Ai, muito bom! Eu não, não, eu só tava, eu tava, não tava lembrando aqui da história. Inclusive, essa aqui é a versão que a gente tinha quando ele foi lançado Independente, mas agora ele foi lançado novamente pela editora Verus. Não esquece de comprar com o link da gente, tá aqui no box de descrição, porque vale a pena. E várias pessoas naquela época que a gente lançou o livro queriam comprar esse livro, e não tinha como porque já tinha esgotado, não sei o que. Agora tem, minha gente! Agora uh! tem! Compra aí pro seu relacionamento, porque essa leitura aqui ó, pra quem gosta do estilo, vale muito a pena só reforçando, os links para todos esses livros que a gente falou e um link por onde você pode comprar qualquer livro do mundo que você quiser, que tem lá na Amazon estão aqui no box de descrição, então acessa lá que você não vai pagar nada mais por isso e vai estar tá ajudando o canal ainda assim Deixa aqui embaixo quais livros você recomenda pra gente trocar ali uma figurinha para saber mais livros e as dicas aí, e se tem outros tipos de casais que vocês também indicam, né, novos livros pra gente também conhecer Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, indica esse vídeo para os seus amigos, casais, né, que podem se interessar também e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! E o último casal dessa lista aqui é um casal que eu esqueci o nome, deixa eu só ler o nome aqui. <risos> <risos> Misterioso. Misterioso. E o último casal dessa lista é o casal... Para de ficar rindo, eu fico <no> rio. <risos>